Alô, nossos seguidores, vocês que nos acompanham no Rio Mafra Mix, estamos aqui no bairro São Lourenço, tem um presépio aqui que vocês estão acompanhando e a gente vai contar que os moradores do São Lourenço, já há um bom tempo eles fazem esse presépio em várias casas para homenagear, claro, o nascimento do menino Jesus. Quem está conosco é a moradora Elga Pfeffer Schultz, que conversa conosco contando um pouco dessa história. Elgar, como é que é essa iniciativa dos moradores? Conta um pouquinho para nós. Bom, a gente tinha uma associação onde tinha bastante artesãos. Então, nós combinamos, começamos a fazer os presépios nas casas dessas artesãs. Elas ajudavam e eu dava, finalmente, né? Tudo cortado em MDF, muitas ajudavam e eu dava o final só. E assim foi crescendo. Hoje já temos uma porção. Muitos já se estragaram. O MDF é uma, uma matéria fácil de se, se não cuidar, então por isso eu elogio os moradores que têm esse capricho de cuidar, de guardar, de, de novo colocar no, no próximo ano, se tiver condições, aumentam, fazem mais peças. E assim nós temos em média, na rua principal, mais ou menos umas seis casas que hoje tem o presépio. Tem mais para dentro, nas, nas estradas secundárias, mas daí já fica difícil. Então, eu já, há uns anos atrás, já idealizei a rua dos presépios, mas nós tínhamos uma estrada tão ruim que ninguém veio visitar. Então, hoje, com asfalto, fica bem mais fácil né, o pessoal passar ver a ver o capricho das pessoas. E com convite, portanto, para as pessoas que estão nos seguindo, para vir visitar, que residência nós estamos agora? Nós estamos na casa da Letícia Schelbauer. então ela fez o presépio, até fez de uma maneira inusitada, pois mais para o alto, porque ele não é muito grande. Mas nós vamos encontrar maiores presépios e cada ano eles aumentam, fazem peças, né? Muito obrigado, dona Elga, nos atendendo para fazer esse registro aqui na estrada principal do bairro São Lourenço, que é os presépios em homenagem ao Menino Jesus. Continuando o nosso registro, agora estamos no segundo presépio aqui na estrada geral do São Lourenço. Estamos na casa da Bernadette Balma, adepto, como é conhecida. E a dona Elga continua fazendo esse registro para nós desse, agora, desse segundo presépio. Bem, a Dete, eu para mim, ela é uma artista, porque agora eu já não estou fazendo mais tantos presépios, ela sumiu. Então, com tudo que ela trabalha, que ela é uma trabalhadora, mas ela tem uma mão muito boa para pintura. Eu intitulei esta rua, Rua dos Presépios, porque nós vamos em frente e vai ter mais. Então, e o povo, eu convido o povo a vir visitar, principalmente à noite, tem muita luz, muita coisa. Assim. Então, fazer assim um carinho, uma, uma, uma consideração aqueles que estão expondo, que o cuidado, que tenham que cuidar, arrumar um lugar bonito para expor esse presépio, homenageando, na verdade, o menino Jesus. Tá certo, então vamos já para o terceiro presépio, mas antes nós vamos mostrar na íntegra esse presépio que é confeccionado, que é organizado pela Bernadette Balma, Adete Balma. O terceiro presépio aqui no São Lourenço é da família Crow, também dá, dá, podemos notar o bom gosto e essa homenagem ao nascimento do menino Jesus. Vamos ver bem de perto como é que é esse presépio? O registro continua. Presépio da dona Nilda Batista Able, há 15 anos ela mantém essa tradição. Presépio bonito, simples, mas com uma mensagem muito legal. Agora estamos na residência da Juscelia Krasinski Peters, também com uma tradição, 15 anos mantendo esse presente ao menino Jesus no, no dia do seu nascimento. Portanto, esse presépio também é diferenciado. Primeiro ano que é feito na cor branca, mas se mantém. A tradição. Continuando nosso registro dos presépios aqui na localidade de São Lourenço, nós estamos na Igreja Católica de São Lourenço, onde também tem um presépio legal em homenagem ao nascimento do menino Jesus. Fazendo o último registro do sétimo presépio aqui na localidade de São Lourenço, na Estrada Geral, estamos na casa da Eliane Bauman, para também mostrarmos esse oferecimento, essa homenagem ao nascimento do menino Jesus. Lembrando a vocês que o convite foi feito já na nossa abertura, através da Helga Pfeffer Schultz, que você pode visitar, você pode vir à noite principalmente, o presépio fica muito mais bonito, os presépios ficam muito mais bonitos, à disposição de vocês que nos acompanham no R-Mix do Ar, que tem o apoio de Cicóbica de Norte, o apoio também da Clínica Odontológica Romanha, Papa Tudo Papando sempre os melhores preços e também o apoio de nobre ofício.